equipamentos, depois também nunca sabia o que ia acontecer. <risos> Era boa, sim. Boa noite, estamos ao vivo. É, mais uma, acho, às vezes aborrece-me repetir isto, mais uma emissão. É uma emissão do admiro Livre Podcast, é certo. E é uma emissão daquelas de história. Uh, e antes de entrarmos na história, vamos passar aqui o nosso genérico, se eu o encontrar. Está para aqui perdido. Música uh... Boa noite, António Coresma. Boa noite. Uh, então, estamos aqui. Boa noite, Marco. Eu aproveito, olha, chegaste, disseste boa noite a tempo, antes de começar isto. Eu não é sempre faço interrupções para cumprimentar as pessoas que nos cumprimentam logo de imediato, para não interromper a conversa, mas como ainda não começou, bem-vindo. Uh, nós temos, na, no, nas últimas emissões de História, uh, falámos, uh, caracterizámos um, um pouco... Uh, aqui a vida uh, de Milfontes e, portanto, uh, é incontornável uh, o assunto do mar, uh, do rio e do mar, e, e a importância que tem a atividade marítima na economia e na vida das pessoas. E, e nessa sequência uh, entendemos que o, o, o tema que trazemos aqui hoje uh, será pertinente, Uh, na medida em que isso, essa, desde a da fundação de Milo Fontes até ao século XIX, um, um dos avanços que notámos que não foi feito uh, na costa, portanto a costa alentiana, uh, era, era uma costa escura. Uh, e então, uh, porque, qual é a importância, António Quaresma, de, do alumiamento desta costa, então? O alum, alumiamento da costa é uma importância uh, que é sentida, uh, é, uma, é uma, uma necessidade que é sentida desde tempos remotos. Uh, todos nós conhecemos uma das maravilhas do mundo antigo, o farol, o farol da, de Alexandria, do século III a.C., que, um, que balizava a entrada desse, desse, porto, desse porto, o porto de Alexandria, uhum. da cidade de Alexandria, que hoje fica no Egito. E que deu o nome aos faróis. E que deu o nome aos faróis, da seguinte forma, uh, o farol ficava numa ilha chamada Faros, numa ilha mesmo de, junto ao, ao, ao porto de, de Alexandria. Uhum. E, esse, e o facto de se chamar Faros a essa ilha, Uh, deu nome ao próprio farol uhum. e daí deu nome a todos os faróis. Portanto, uh, na, na língua, em, na, nas línguas latinas, a palavra farol uh, vem, vem, é proveniente do, do, do grego uhum. faros, que era a designação dessa ilha que ficava junto ao, ao porto de Alexandria e uhum. na qual foi construída essa grande torre, no topo da qual se acendia uma enorme fogueira para uhum. uh, dar indicação de presença aos marinheiros. Uhum. Portanto, uh, a farolagem, a, a, a construção de faróis é uma coisa muito antiga na história da humanidade. Mas, uh, uh, mas aqui, na, de facto, na costa alentexana, no século XIX, quando se dobrou a primeira metade do século XIX, a costa era totalmente uh, escura. Uhum. Uh, e isso numa altura em que a navegação se estava a expandir, em que portos como o de Sines e mesmo até o de Mil Fontes, Barra ou de Mira, se estavam a expandir em termos de, de, de movimento de, de embarcações uhum. e, de, e de quantidade de carga transportada. A verdade é que não, não, era, não, não havia sinais luminosos na costa, o que, o que tornava a navegação muito mais perigosa. Uhum. Uh, sobretudo à noite, evidentemente. Portanto, uh, o que nós vamos encontrar na segunda metade do século IX é exatamente isso, uma uhum. costa muito escura. E, e portanto e essa, e essa lacuna, boa noite Cristina, uh, e essa lacuna uh, era uma lacuna identificada inclusivamente para as autoridades locais que no fundo Sim. já reivindicavam, já, já pediam uh, essa que essa obra se realizasse, que se fizessem sim, sim. Uh, planos de alumiamento uh, e balizagem, e balizagem uh, da costa. Mas, uh, então, se calhar passávamos... No, nós compreendemos hoje aqui três pontos da costa alentejana. Portanto, sim. que é Sines, uh, Vila Nova de Mil Fontes uh, e o Cabo Sardão. E se calhar começamos por, por Vila Nova de Mil Fontes. Ou então, é. antes disso... Podemos ver a localização desses três desses três pontos. Sim, então vamos ver isso. Esse... Sabe aqui? Não. Não. Este aqui. Desculpa. Assim. Portanto, isto, este mapa representa a parte meridional, a parte a parte sul do do país, de Portugal. E mostra três pontos a vermelho, que uhum. são os três faróis que, que nos propomos agora a falar. Que é o farol do Cabo de Sines, que foi, foi edificado em 1880, portanto foi o primeiro farol da costa alentejana, depois de muitos pedidos de, de, das próprias autoridades uh, municipais, uhum. e, e, e no, no quadro de um grande crescimento do movimento marítimo, que era um movimento que se fazia, inclusive, com portos estrangeiros, com portos do norte uhum. da Europa, ingleses, alemães, com portos do, do sul da Europa e da, do Mediterrâneo. No fundo, essas solicitações das autoridades locais, da Câmara de Santiago, por exemplo, refletiam as necessidades... De, de... Refletiam as necessidades locais uhum. e, e, e, os, e, naturalmente, os interesses de, de, de quem estava ligado à, à navegação, uhum. às pessoas que estavam ligadas ao porto e aos navios. E as e mercadorias, claro. Uhum. Mas antes disso, eu quero assinalar um, uma, uma questão. Uh, nós vamos, vamos uh, tratar destes transportes uhum. mas evidentemente não são só estes transportes que têm luzes uh, de sinalização para a navegação. Uhum. Os pequenos portos que hoje em dia existem na... Os pequenos portos de pesca que existem na, na costa alentejana, por exemplo, na costa do, na costa do Conselho de Odmira, uh, esses pequenos portos também têm alunos para serviço local, uhum. muito local. Uh, um, dos, um dos primeiros portos e, e o principal porto da costa alentejana, porto de pesca, é o porto canal. Ele foi construído nos anos 30. Na imagem da esquerda nós vemos uh, uma equipa de trabalhadores, é uma fotografia cedida para Dona Maria José Pedro, que e é o pai um, uma desses, um desses trabalhadores é o pai dela e portanto nós vemos o equipamento eram carros uh, puxados por burros eram portanto, isto era a força de trabalho, da, força construção de trabalho da construção da construção da obra do canal da obra do canal uhum. uh, claro não seriam todos mas estes eram eram seguramente uhum. do, no outro lado na, na ao lado vemos uma fotografia da construção Desse, da muralha desse, desse, do canal. Uhum. Portanto, é, são duas fotografias dos anos 30 ainda que mostram essa, a construção desse, de, do, do, do, do, do porto do canal. Podes mostrar outra fotografia. Nós temos aqui do lado esquerdo uma foto, uma foto uh, feita quase, uh, praticamente desde o no início, uh, ainda nos anos 30, Uh, ainda provavelmente nesta altura não tinha qualquer, qualquer luz, uhum. porque, porque, porque inicialmente é possível que nem sequer tenha sido considerada a colocação de qualquer luz. Uh, vemos que era um, um porto pequeno, né? hoje em dia ele chega até lá a falésia, e, e, portanto, é, é, não temos aqui é, é, à vista qualquer, qualquer... Mas na fotografia da direita, na fotografia da chamamos direita, a atenção ali para aquele pormenor do lado direito da fotografia, que está assinalado com uma certa vermelha... Precisamente, porque é, este, é, essa, esta fotografia já é uma fotografia mais recente, é uma fotografia dos anos 60, já notam-se ali, além dos botes, algumas barcas a motor, e vê-se que existe, sobre aquela, aquela, aquela muralha, aquele troço de muralha, uhum. vê-se um, uma, um, uma armação em ferro que, que ostenta um farol. Uhum. Uh, é, é, não visível. Existia um outro farol, uma outra luz, que permitia, estes dois, estes dois, estas duas uhum. luzes permitiam uh, marcas uh, para o enfiamento da entrada uhum. do... Do, do, portanto, do Porto. E, e para esclarecer quem nos ouve, esses, o enfiamento era composto por duas marcas, duas marcas, pois. portanto, que, que tinham que ser alinhadas do, do ponto de vista de quem pretendia entrar uh, no Porto, uh, por forma a, a saber a direção exata que tinha que seguir para fazer essa, para fazer essa entrada. Ora bem, mas não é de facto estes pequenos portos que nós vamos contemplar aqui. Uhum. Vamos contemplar os, os, os faróis. Que, que enfim que que maiores ou menores uh, achamos conveniente contemplar uma vez que além das luzes com uma, com uma com um alcance significativo tinham também uh, a residência dos faroleiros das famílias uhum. dos, dos e das suas famílias tudo bem vamos então aproveito para, para cumprimentar o Daniel Aruera uh, e <risos> Que já estava se aqui a meter comigo. Uh, boa noite, uh, uh, Marta Conceição. Então vamos seguir. Ora bem. Então é que... vamos, vamos então começar por aquele que foi o primeiro farol uh, da Costa Alentejana, farol com. E, e, e que era um farol com alguma. Era um farol com alguma importante. importância. Era um farol que. Que, que seguia ao farol de Cabo Espechel, portanto, um farol lá mais, mais a norte, uh, e, e, que, e que seguia esse farol. Uh, depois, uh, depois deste, só, só se encontrava o, em toda a costa o farol de Cabo São Vicente. Uhum. Bem, o farol encontrava-se encontra-se no Cabo, uh, esta é uma fotografia aérea do Google Earth. Uhum. Espero que a minha... A, minha, a enfim, tua pronúncia em é inglês assim, de é assim, um bocado, <risos> é assim um bocado bárbara, mas uhum. uh, o, o farol, naturalmente, quando o farol foi construído, a cidade de Sines não, era, não, não, não tinha a dimensão que tem hoje. Por outro lado, não, o porto não, não era nada disso que nós hoje lá vemos. Hoje uhum. em dia o porto de Sines é um porto, um porto muito grande, à escala nacional e mesmo até à escala europeia. Uh, enfim não não não uhum. não atinge não atinge as dimensões então, o farol valor. está localizado ali uh, na direção daquela seta pois exatamente ah. o farol mas eu ia dizer que de facto o farol sendo o farol uh, perdão o porto de Sines sendo um porto importante e muito importante já enfim não se pode comparar ainda com alguns portos do norte da Europa mas uhum. como por exemplo retardão ou, ou esses uhum. uh, nós vemos ali, de facto, uma seta que indica o sítio onde, onde está o farol de Cabo Sardão. Hoje, ele encontra-se misturado e quase escondido no meio de todas aquelas construções e estradas e, uhum. e depósitos. Enfim, é, é aquela grande... Aqui um, encontramos um extrato, um, de um, um postal ilustrado, uhum. de 1905. Portanto, tem mais de 100 anos com, a, com a, a imagem do, do, do primitivo farol. Uhum, uh, era um farol que tinha... Um, tinha primitivo farol de sinos. Convém, sim, convém estamos, a, realçar, estamos a parar... até porque as pessoas que nos têm visto, têm, uh, nas primeiras três emissões, eu tenho, tenho que fazer esta, esta... tenho que meter aqui esta a cunha no meio, que é foram emissões dedicadas a mil fontes hoje estamos a abranger a costa alentejana e portanto naturalmente existem aqui este edifício para que não haja confusão é o farol de sinos farol de sinos no seu aspecto primitivo o farol uhum. que foi construído em 1880 uhum. repare-se que é uma como todos os faróis tinha sempre uma, uma parte que era a habitação dos faroleiros muitas vezes também das suas famílias e uma torre, onde, onde, tinha o, onde tinha a própria luz. Uh, este farol uh, tem uma, umas característica, características arquitetónicas interessantes. Repare-se que, que, além dos, das, das pilastras, dos cunhais, tudo, tudo, tudo em pedra, uh, tinha no corpo central uma, uma, uma, uma, uma forma clássica, e, e, e tinha também alguns uh, terraços onde podiam, naturalmente, os faroleiros apreciar uh, o mar e a navegação que, que por eles passava. Uh, este, este farol acabaria por ter algumas, uh, algumas alterações. Aqui nós e, já vemos o já farol um pouco alterações. diferente. Uhum, uhum. Uh, no, tem, temos que a parte que, que, que era coberta por, por terraços, aqui já tem telhados, naturalmente as umidades começaram a fazer-se sentir e substituíram os terraços por, por telhados. Temos, continuamos a ter o frontão triangular, uhum. clássico, e claro, a torre, a torre de, do, do, do farol, propriamente uhum. dito. Aqui nós já vemos o aspecto mais recente do farol. O farol, a casa de, as habitações e as tantas dependências do farol continuam como vimos na imagem anterior, uhum. mas a torre foi, foi aumentada, a sua altura foi aumentada. Uhum. Isto, naturalmente, perseguiu a intenção de, de conseguir um maior alcance uhum. e, portanto, uh, uh, a torre tem agora salver mais 7 metros do que tinha antes, salve ver Ora bem, portanto, em relação ao farol, hoje em dia, como se sabe, e já aqui que referimos, o Porto de Sines é um grande porto, uhum. uh, e naturalmente tem luzes por todos os lados, luzes de, uhum. para, para, enfim, que, que dirigem navios, e não só, mas o farol, o farol de Sines continua a funcionar, continua a, a emitir os seus sinais, que são reconhecíveis por quem passa ao largo, Hoje, naturalmente, os, os, a navegação já tem outras formas de se posicionar, já não, não depende apenas dos faróis, uhum. mas, mas, enfim, no tempo do, do GPS, uhum. é, até, até podia parecer que, que os faróis já não seriam necessários para nada, uhum. mas eles existem e continuam a fazer o seu serviço. Uhum. Ora bem... Chegamos a mil fontes, Ué. Chegamos a Mil Fontes e temos aqui uma imagem que é um painel de azulejos que se encontra à entrada do, do farol. Uhum. Nós chamamos farol, tecnicamente é um farolim, mas toda a gente chama farol, claro. Uhum. Uh, e, foi, e, e, e há um azulejo que neste momento começa a ficar já com algumas das peças retiradas. Eu ainda fotografei isto na altura, em que ele estava completo. Uh, o farolim de Mil Fontes, como disse Santos. Foi construído e, como já tínhamos referido antes mesmo, na no, no última, talvez, ou no penúltimo, no último, no último, talvez. Uh, olha, se agora também não me lembro não... se foi no último, se foi no penúltimo, é, mas já falámos nele. Já falámos nisto, exatamente. Sim, sim. Uh, o o Farolim foi construído em 1889, logo com a casa, com a casa dos, dos, dos, do Faroleiro e da família, uhum. e, e portanto é, tem lá ainda esta. Esta... aqui vemos duas fotografias tiradas em 1940 uh, são fotografias que, que são anteriores à, à fotografia do, do, do farol que nós mostramos na última vez uhum. em, que, em que apareceu o Sr. Martinho o Sr. Martinho da Silva, que era o faroleiro aqui este, esta, este, estas duas imagens são anteriores Suponho que aqui nesta altura, o faroleiro, não tenho a certeza absoluta, mas uh, suponho que o faroleiro aqui era o senhor uh, Ernesto Ferreira Pires, uh, que tinha uma governanta chamada Luísa, a Dona Luísa, e uhum. eles mantinham uma relação muito, muito característica, que era alvo de alguma, alguma chacota por parte da, popula da população. Aliás, o senhor... O, o, o, o forneiro Ernesto Ferreira Pires tinha é, uma máxima... Bom, ele era um homem muito, muito habilidoso para a mecânica, ele arranjava máquinas de costura, arranjava as uh, senhoras que tinham em casa as máquinas variadas ou empenadas, uh, ele, ele arranjava relógios e tinha uma máxima que era relógios, mulheres e máquinas de costura é tudo uma questão de sorte. E então as pessoas gostavam de repetir estas máximas do senhor... Do, do senhor Ernesto, senhor Ernesto. Ernesto uh, que por acaso era meu padrinho de batismo. E uh, uh, a necessidade do, da construção de faróis uh, veio no âmbito de, de um plano, não é? E este uh, o, neste caso o Farolinho de Mil Fontes... Uh... Bem, o Farolinho de Mil Fontes também teve a ver com, com, com novos... Portanto, haviam planos de base e depois uhum. havia... Uh, havia aplicações desses planos através de normas, uh, uh, normas que saíam a propósito. Uhum. Este, foi, este, teve, este teve, teve como base um plano feito em 1883 e, e portanto, uhum. pouco tempo depois, o farol foi construído em e, 1889, como disse. Uhum. Uh, era, era, um edifício, é, uh, era um edifício, como ainda hoje, um edifício também tem aquelas características de edifício de estado embora embora muito, muito, muito simples, mas uh, as próprias, próprias aberturas, as janelas, as, uhum. uh, o uso da pedra, o uso, o uso, neste caso, curiosamente, do azulejo que reveste as paredes e que servia exatamente para, uhum. para, para preservar uhum. as paredes da, da umidade e da própria sal suja, do próprio sal é, é, Estes sal faróis de... De, que, de que vamos falar, e, e incluindo o farolim de, de Mil Fontes, Uh, ficavam, uh, podíamos dizer que estavam sempre em zonas isoladas, estavam junto ao mar, mas sempre algo distantes das, das povoações e sem uma comunicação, uh, uma via de comunicação, uma estrada, no caso do Farolinho de Mil que não, não tinha uma estrada. Era o caso. Portanto, o Farol... o Farolinho de Mil ficava longe da vila, mas uhum. muito longe. E, e ficava muito longe uh, do ponto de vista da própria distância, é que nos últimos anos, a vila aproximou-se do farol, de alguma uhum, forma. Uhum. Portanto, cresceu para Poente e, de alguma forma, aproximou-se do farol. Uh, claro que também, nesta altura, não havia estrada. A estrada é dos anos 70, dos anos de 1970. Portanto, uh, uh, vir do farol à vila era, assim uma empresa que se fazia de semana a semana. Uhum. Eu recordo muito bem do farol... Do, o Sr. da Silva, que vinha de semana a semana. Havia um medo altíssimo, que, que ficava mais ou menos onde é o Rojo Pretos, onde a, onde a estrada para o farol sobe. Aquilo ali era um medo muito alto. E, e de facto, não era fácil. A, a, para não ele era... se abastecer, tinha que atravessar era, esse medo. Isso, exatamente. É? É, a era... forma que, se calhar, a via de comunicação mais, melhor para ir e vir à vila seria pelo rio. Pois, mas geralmente ele vinha ele vinha a pé mas de facto uh, para transportar uh, mercadorias pesadas na, uh, a forma seria essa uhum. era pelo rio chegar até lá desembarcar na praia uhum. e depois que depois subir aquele médio muito alto uhum. uh, mas mas pelo menos era mais era, era uma distância menor e medos altos também se encontravam ao longo do ao longo da, da, da... Bom, uma das coisas que <coughs> Falando no, no abastecimento do farol. Pois, isso, precisamente, uma das coisas que, que, que, um, que um farol precisava era a água. Uhum. Uh, e estar a transportar água da vila era uma coisa praticamente impossível. É? Uhum. Uh, é claro que aquilo ali, uh, construir po poços para abastecimento de água, era sempre também complicado. O que, é, que, o, que é que, o que é que vemos aqui nesta fotografia? Então? O que vemos nesta fotografia são, são duas fotografias uhum. uh, da, mesma, da mesma altura de um, da ruína de um antigo poço que existia, uh, no, que existiu uh, junto ao, perto do mar e que nesta altura, nesta fase, o mar já tinha erudido, já tinha levado boa parte da, da, da falésia enfim, enfim desta desta, desta pouco alta falésia e, e, e tinham praticamente uh, deixado no limite da praia uhum. uh, isto uh, nos anos 40 houve, houve uma fase de digamos de ataque ao, ao mar ao, à terra por parte do mar com alguns algumas algumas tempestades bastante fortes. E, a, e o poço que ficava a alguns metros da praia ficou praticamente na praia. Na praia. E, este, a, e atualmente já caiu, não é? Este, este poço manteve-se estas duas crianças que ali estão, não sei se tu conheces alguma delas. Uma delas sou eu. A mais pequena. Tenho memória ainda de brincar naquele poço, que já não era, não era um poço, era apenas uma ruína. Não era tinha uma qualquer ruína. vestígio de água é, sequer. Outro, o outro é, é, é o Filipe. E... e e, portanto, esse poço tinha já sido abandonado há muito tempo. Uhum. A partir do momento em que o mar chegou ali, ele ficou inviabilizado. Não é? uhum. uh, entretanto, foi construído um outro poço lá atrás. Na, na, na, na fotografia da esquerda, vê-se vê a pequena casa que tinha esse poço. Uhum. Uh, esse poço essa, essa casa também já foi demolida. Uhum. enquanto que na, na, na, na, Mas essa, na... essa casa foi uh, esteve ali... Portanto esta fotografia data se esta bem -me fotografia lembro, data meados dos anos 80 de 82 por aí já de 82 Pera. início dos anos 80 uh, pois tinha uns 5 anos uh. e e está aqui o, o aproveito para, para ler aqui os, os também tinha também tinha uma horta da qual falámos numa é numa das últimas é emissões é uma verdade morte. Uh, aqui, o Caguincha, Incha Santos, que por acaso é o autor do genérico deste podcast, diz que a avó beu água desse poço e que a água era boa. Bom, Bom. <risos> Bom <risos> enfim, <risos> uh, ela era consumida por o farol. Uhum. Mas eu sempre ouvi dizer, eu confesso que nunca bebi água. Penso eu que nunca bebi, nem mesmo em criança. Uhum. Eu, em criança, eu, eu muitas vezes lá, mas uh, penso que nunca bebi água. Mas uh, uh, aqu aquela água ali não podia deixar de ser um pouco, um pouco ou muito uh, salobra. salobra. Uhum. Mas a verdade é que, é que o, o farol se abastecia daquela água. Não deste, uhum. evidentemente, inicialmente desta, que na, deste poço cujas ruínas estamos a ver. E depois do poço que estava lá mais atrás uhum. e cuja e cuja casa nós podemos daqui observar, daqui ainda, a, observar. a parte superior. E esse poço que estava lá mais atrás ainda durou até a altura? Durou até há relativamente pouco tempo. tempo. Uhum. Depois, na outra fotografia, nós vemos lá atrás também o, o parte do, do farol. Do, sim, do farol. Portanto, são coisas que vão mudando. Ora bem, esta fotografia mostra exatamente... Essa, essa distância que vai entre o Farol, isto é uma fotografia recente claro uhum. da, da, da, da, da fotografia dimensão. aérea da, da terceira dimensão uhum. que, é de, que é do, do, do, do, do, do, do, do autor é Duarte Fernandes Pinto ele, ele costuma fazer fotografia aérea ele próprio voa e, e, e até já me -se deu algumas fotografias esta concretamente ele até na online e, e, e tomámos a liberdade de aqui a utilizar. Uh, vemos que é uma grande. Dist... Enfim, hoje em dia a distância é curta, na medida em que, em que grande parte das pessoas que lá vão vão de carro, uhum. também há quem passei, mas pronto, vê-se que, que, que é uma distância significativa e que nos anos. Já, há, há umas décadas atrás uh, era uma distância muito mais significativa, sobretudo porque se tinham que vencer uhum. os areais e os médios, e, e principalmente um médio bastante alto, antes de lá chegar. Uhum. Muito bem. E uh, continuamos... Entretanto, eu posso dizer-te que, que o Farol teve, teve telefone... Logo que, que houve aqui ligações telefónicas em mil fontes, teve, teve a sua ligação telefónica nos anos, nos anos 40 ainda, uhum. E, e foi, e era o número 2. Era o telefone 2. número 2 porque a estação dos Correios estava estação, ao telefone número 1. Um. É, é precisamente isso. Portanto, foi o primeiro, o primeiro, a primeira casa que teve telefone. Isso era importante até por uma questão de segurança, porque o faroleiro frequentemente era a primeira pessoa que dava alarme quando havia problemas, problemas na, uhum. na barra. Principalmente quando esses problemas ocorriam de noite, uhum. uh, porque ele conseguia, uh, como estava próximo, conseguia ver. Uh, havia na altura também na, na, na, na zona da Barbacão, ou do passeio, como lhe chamávamos ainda no meu tempo, havia também um sino que permitia dar o alarme para o salvavidas vidas sair. Mas aqui, neste caso, uh, portanto, o telefone foi uma ligação que foi feita logo que foi possível. Uhum. Uh, de, mais tarde foi... foi, foi ah, e, o, e, o, e naturalmente o, o combustível que, que este, que este, que este farolinho utilizava era o petróleo, né? uhum. até que chegou a altura da... da, enfim, da portanto, o combustível é para a iluminação. Para a iluminação claro. uhum. e para o serviço mesmo da casa. Uhum o Sr. Martinho, por acaso, recordo-me que tinha um aerogerador que lhe permitia carregar uma bateria que ele utilizava para ouvir a telefonia. Portanto, se... Aquilo que se chamam as energias do futuro. É, é em <risos> em 1900, Ele lá um gerador, lembro-me bem desse gerador, que é. ele carregava a bateria. Muito bem. Uh, e uh, avançamos uh, para sul. Para o que bem. é que vemos nesta imagem? Vemos aqui uh, uma, um pormenor do, do Cabo Sardão, verificamos que é uma, uma costa rochosa, alcantilada, portanto vemos que é isto, estas as falésias têm aqui cerca de 60 metros de altura, portanto falésias muito altas, um, de rocha escura, xisto e grauvaque, sobretudo, portanto, depois coberta com uma, uma, uma fina camada de areias e, e, e enfim, argilas. Portanto, este, este, esta imagem serve exatamente para ver o, o tipo de paisagem que era aqui na costa. Temos aqui mais uma fotografia da, da terceira dimensão, que é, de, que é do Duarte Fernandes Pinto, uhum. que mostra a charneca, isto, isto é, a, toda a planície uhum. que envolve o ca, que, que está no limítrofe do Cabo Sardão. Vemos o Cabo, ve, vemos, o cabo vemos o farol. Uhum. Vemos atrás uma aldeia que é a Aldeia do, do Cavaleiro uhum. e depois vemos uma planície. Mas uh, se calhar uh, convém realçar que uh, antes uh, da a Aldeia do Cavaleiro para já é uma aldeia uh, que se desenvolveu uh, já no século XX. Precisamente. Uh, uh, uh, a Aldeia do Cavaleiro era na altura em que foi construído o farol, farol foi construído uhum. em 1915 ou melhor uh, foi aberto, foi, foi, começou a iluminar a costa em 1915, em abril de 1915, e, e a aldeia nessa altura não existia. Existia, uma, existia um monte, que era o Monte do Cavaleiro. Uhum. Este nome é até curioso porque ele possivelmente relaciona-se ainda com o, velho, com o velho problema dos corsários que nós já temos falámos aqui. Uhum. Uh, havia vigilantes, havia vigias, sentinelas, que eram postadas, que eram colocadas... Uh, na costa, ao longo da costa em sítios propícios e, e ali havia também um vigilante, um vigia esse uhum. vigia tinha um cavalo que lhe permitia sempre que via velas que podiam ser suspeitas, velas de barcos que uhum. podiam ser suspeitas ele montava o cavalo e ia avisar uhum. ia, ia avisar quem, quem, quem devia avisar. avisar naturalmente moradores e avisar possivelmente a própria vila de Aldemira esse nome, Vigia do Cavaleiro, ainda aparece em fontes documentais do século XIX, da primeira metade do século XIX, e creio que depois, a partir daí, é que desapareceu a palavra Vigia e passou apenas a existir Cavaleiro, a uhum. palavra Cavaleiro. Mas, portanto, inicialmente esta zona chamava-se Vigia do Cavaleiro, sendo que a Vigia do Cavaleiro ficava numa área muito mais vasta que era o Sardão. Uhum. O Sardão era não só esta, esta, esta parte do cabo, como também toda uma propriedade da charneca que ia até ao próprio, à própria entrada da barca. A entrada uhum. da barca, o porto da entrada da barca, na Zambojeira, chamava-se até, até há relativamente pouco tempo, eh, também Sardão. Uhum. Eh, portanto, Sardão é um topónimo mais vasto ali naquela, naquela área. Uhum. Eh, chamar a atenção, além, eh, além disto, para o facto de... Toda, toda esta zona, além de muito pouco povoada no princípio do século XX, portanto, na altura em que o farol foi construído, era uma zona que tinha é, muito arenosa, é, não tinha estradas de, uhum. e, portanto, é, nada que se pareça com aquilo que nós agora aqui vemos. Vemos, de facto, uma aldeia, vemos povoamento disperso, vemos é, sinal de agricultura, enfim, em 1915 isso era tudo muito mais era, uhum. a paisagem era muito, muito diferente isto é uhum. claramente uma paisagem muito humanizada já uhum. e de facto a inexistência de, de transportes fazia com que fosse muito difícil alguém enfim, ir àquela, àquela zona a não ser que pretendesse ir e teria que usar, naturalmente, um animal, um cavalo. E, portanto, uma... o, o farol, quando ali foi construído, estava isolado, praticamente. Era praticamente isolado e, e não tinha e, e, portanto, e foi construído num sítio sem uh, coisa nenhuma. Mas antes. já agora, há pouco falámos de, de, do aumento da atividade, da, da navegação uhum. e do, do aumento uh, da importância económica e, e aquilo que motivou uh, os planos de alumiamento da costa. Uh, mas houve também casos concretos que uh, podem ter dado um empurrão para, para a concretização destes planos. Porque... Sim, naufrágios, por exemplo. Uhum. Uh, em, pouco antes, em 1912, um navio italiano que, passe, que navegava ao largo acabou por, por, por dar à costa, despedaçar-se contra, contra os... Um, contra os rochedos uhum. e a grande parte da população morreu da tripulação uh, portanto era um navio carregado de madeira uh, um navio que naturalmente fazia parte dessas, dessas, de, dessas uh, uh, desses caminhos dessas rotas de navegação que eram utilizadas na altura aqui ao, longo, ao, ao, ao, ao, ao longo da costa aqui podemos ver um postal da comemoração de, dos 100 anos do, do farol de, do Sardão Uh, e queres dizer alguma coisa sobre, sobre isto, sobre estas, estas comemorações? Uh, o farol do Sardão fez, portanto, 100 anos em, em, mil, 2015. em, em 2015. E nessa altura uh, houve umas comemorações do, do, do, enfim, do, do, ano, do centésimo aniversário. Uh, foi, foi uma comemoração que foi inserida no, no dia... No dia Internacional uhum. dos Monumentos e Sítios. Uhum. É, foi uma, uma co-organização da Câmara, ao ver também da Autoridade Marítima Nacional. Portanto, teve, teve uma série de entidades a, a colaborarem. Algumas teve atividades durante essas, essas comemorações, tiveram atividades durante os dias, dos dias 15 ao dia 18 de abril. Um, e envolveram um, visitas guiadas é preciso assinalar que hoje em dia também há visitas, visitas guiadas ainda, salvo erros às quartas-feiras uhum. na altura Isto é, uma, é uma aguarela? é uma aguarela, na altura fez uma exposição também importante uma, uma pintora, uma artista britânica chamada Jacqueline Atkinson espero se Jacqueline estiver a ouvir que não não reparo no, no, no, no se não estiver, muito provavelmente poderá estar uh, no futuro. Sendo que isto é uma emissão em direto, mas é também uma gravação que depois fica disponível. <risos> então, a Jacqueline Atkinson, que é uma, uma excelente artista e aguarelista, uh, ela fez vários, vários postais, inclusive, e, e, e publicou também já um livro com, com aguarelas aqui da, da região. Uhum. E, e esta é uma aguarela em que ela, de facto, contribuiu em, na altura em que, em que, foi feito, em que foi feito, foram feitas as comemorações. Uhum. Eu próprio também lá estive. E, uh, e agora mas... aqui temos uma, uma, uma figura, uma pessoa, um protagonista. Pois, em, em, na passagem do século XIX para o XX, Havia ainda muito que fazer aqui nesta costa. Havia a norte o farol do Cabo de Sines e a sul o farol do Cabo de São Vicente. No meio havia este farolinho aqui de Mil Fondes, que só servia aqui para, um, para o movimento da barra. E, portanto, grande parte uhum. da costa continuava, como se viu, continuava às escuras. Uh, nesta altura, o, o, por meio, o, o, um, está ao serviço o almirante Chul Xavier, que era um oficial que, que tinha formação de engenheiro, de engenheiro e hidrógrafo, e que elaborou um plano também. Sob esse plano, dentro desse plano, no contexto desse plano, foi, de facto, construído, pouco depois, o, o, o farol do, do Cabo Sardão. Uhum. Uh, na altura, chamava-se também farol, do, farol do, do cavaleiro. As pessoas aqui sempre chamaram, sobretudo, farol do cavaleiro. Uhum. Uh, porque aquela ponta era mais a ponta do Cavaleiro, enfim, o Sardão era um topónimo mais, mais abrangente mas especificamente ali era mais o Cavaleiro, havia ali o Monte do Cavaleiro depois... a, a, a 20 de junho de 1912 o jornal Rio Mira noticiava sob o título No Farol da Ponta do Cavaleiro Precisamente era... Tinha chegado ao admira o contra-almirante Schultz-Xavier que vemos aqui na uh, Precisamente, ele esteve cá esteve cá a fazer, a fazer enfim, o trabalho de prospeção e de de escolha, inclusive, é do próprio sítio. Mas estes faróis já tinham algumas especificidades técnicas avançadas? Tinham. Isto ao longo do século XVIII, há, há toda uma evolução tecnológica nas próprias óticas, nas, nas, nas lentes. Uhum. Mas antes de irmos às lentes, se calhar interpretávamos esta, esta imagem que acabei de, de, de colocar aqui. Portanto, há bocado como já aqui salientámos que os faróis ficavam isolados das populações... O farol do Sardão ficava bem mais isolado que o farolinho de Mil Fontes, Sim. Uh, mas a sua construção uh, foi significativa, tinha uma dimensão significativa, e, mas aqueles materiais não existiam ali, nem aliás pedra, não existia ali nem, nada. Nem a pedra, nem aquele tipo de pedra, uhum. nem, nem a cal de, para, para, para a alfenaria. E, portanto, todos esses materiais tiveram que ser transportados para cá. E, e sendo que também não havia estradas... Uh... Então, o que é que foi feito? Os uhum. materiais foram transportados ao ver do Porto de Lisboa uh, para, para, para, para, o, para o rio Mira, uhum. e de barco. portanto Os, os barcos trouxeram os materiais, entraram, entraram no rio Mira, por Vila Nova de Milfontes subiram o rio até um sítio chamado Cuba, uhum. Uh, essa Cuba é um sítio onde, onde desagua um ribeiro que vem de Valdegomes Gomes. Esse, esse ribeiro vai desaguar aquele sítio chamado Cuba, que é um monte também com esse nome que, que ali existe. Uhum. E, e depois os barcos descarregaram ali os materiais, os materiais foram colocados em cima de carretas, puxadas por, por, por vacas, por bois, e as carretas vieram pelos caminhos arenosos Uh, lentamente até ao sítio onde, onde, onde foi construído o, o, o, farol. o farol. Portanto, uhum. cá temos, mais uma vez, a presença do mar e do rio quando uhum. era necessário transportar mercadorias do exterior para, para, para o interior, para cá. Uhum. Claro. Uh, Portanto, e ali, como não havia pontos de desembarque na, naquela costa... Não, uh, não. Ali uh, era uh, impossível. A, é? a era forma uh, mais prática de, uh, podemos dizer... De, de, mais prática, de chegar o mais perto possível era a única pô, forma foi via a Rio Mira era a única forma uhum. podia haver uma... Já, nessa altura já havia caminhos de ferro mas o caminho de ferro passava longe uhum. a estação de Aldemira era em Lusianos portanto era, era longe claro. transportar dessa, nessa distância toda até, até... desde a estação de Lusianos até... até ao Sardão era, era, era de facto uma... Da por cima tinham que atravessar o rio. É como pois, se pode ver aqui uh, nesta fotografia e é um farol que, muito provavelmente, quem, quem nos está a ver, quem nos vai ver, as pessoas aqui da zona conhecem bem este edifício. Não é? Quem é que não foi já ali ao, ao, ao Cabo Sardão uh, é um edifício de uma dimensão significativa e portanto ainda, ainda é um edifício de dimensão significativa, portanto, construído com materiais que não havia cá. Uhum. Reparem que todas aquelas. As cornijas, as platibandas... E, e os, convém especificar é, esses, esses termos? cornijas são, são, são aquelas, aqueles, aqueles frisos que estão junto à platibanda, é. uh, as próprias cunhais, aquelas pilastras uh, nos cantos, uhum. uh, os embasamentos por, por baixo, uh, as ombreiras das portas, tudo isso é em pedra. Portanto, é uma pedra que não existe aqui, que foi transportada... Para cá. Uhum. E claro, e, e, e o, o edifício é feito em é alvenaria também, em é alvenaria de pedra, todas e aquelas e, paredes. Este farol já, já era equipado com, com uma tecnologia de lentes que, que começámos a falar ainda, ainda agora, há pouco, há minutos, que eram, uh, uh, eram umas lentes que, que eram consideradas bastante mais eficientes, uh, que tinham o um nome que era. Se tu, uh, Sobre se pronunciar em francês, o teu francês deve ser melhor que o meu. É. <risos> pois eram as lentes de Fresnel. Fresnel uh, Eram lentes que... Ou Fresnel, se, se, fres se, fres se ler assim a portuguesada. confesso que as primeiras vezes li Fresnel, hum. mas depois lá, lá, lá até em conversa um com o outro lá conseguimos arranjar um, hum. um francês mais adequado para ler a palavra. É, o Ferraianel um, era um físico e um ótico e de facto ele desenvolveu umas lentes que, que permitiam maior otimização para, para a propagação, para, neste caso, para a propagação da luz. A propagação da luz, Sim. a penetração no nevoeiro. Exatamente, tudo isso, tudo hum. isso era, era importante na altura. E, é, com, e com menor uh, quantidade de material. Pois. Portanto, essas lentes já foram aqui aplicadas. Na altura, quando foi construído o farol, era também em eh, petróleo. Como o farol foi inaugurado na altura em que Portugal entrou na guerra, eh, recordem-se que em 1915... Portanto, Portugal, eh, Portugal entrou um ano Portugal claro. é, é, é, foi inaugurado o, o, o farol. Em 1906, Portugal entrou na guerra. Na guerra na Europa, porque na África sim, sim. já ela existia. Uhum. Uh, e nessa altura, praticamente, os, o comércio marítimo parou. E o que acontece é que, uh, funcionando a petróleo, o farol, uh, o, o petróleo passou a ser um produto, um produto uhum. enfim, raro. Uh, porque não, não podíamos importá-lo. O país não podia importá-lo. E nessa altura, enfim, houve cenas de contrabando de petróleo, e uh, assim umas candongas, mas... Aliás, na Segunda Guerra Mundial aconteceu o mesmo. Uhum. Também houve carência de, de, de, desses produtos que eram importados uhum. e, e também nessa altura o petróleo passou a ser um produto caro e ra, raro e caro e portanto que, onde havia, havia sempre uma tendência que uhum. algum fosse desviado para se fazer um comércio um mercado, num pequeno e, mercado e, negro. E, e como é que eram, uh, uh, portanto, estes faróis tinham um alcance determinado. Não é? Tanto o farol de sinos como o, o farol de Sardão, tinham um alcance determinado. Uh, e qual, é, qual era a estratégia, de, no fundo, de cobertura uh, da costa? Uh, esses, eles tinham um alcance determinado que ficava isolado, confinado a esse, esse raio, ou, ou havia um, uma, uma, uma intenção de ligar os alcances dos, dos, dos faróis? Portanto completando assim a cobertura da costa. Era, era precisamente isso. Cada farol cobria a parte da costa até ao ponto em que o, o farol seguinte co cobria também essa parte. Uhum. Havia ali um, um, um pequeno, um pequeno, uma pequena parte da costa que era coberta por os dois. Uhum. Mas, portanto, cada, cada farol, podemos dizer assim, tinha a responsabilidade de cobrir uma porção de costa. E, e portanto, cada farol tinha a sua... Tinha o seu alcance, uns, uns mais, outros menos. Portanto, havia faróis de, de diversas ordens, uhum. conforme a sua categoria, em termos de alcance. Uhum. A questão das ordens dos faróis. Portanto, tínhamos faróis de, pelo menos quando sei, de, de primeira até a quinta ordem. Não sei se haveria pois, até mais. até a quinta ordem. E dependia, portanto, aqui o, farol, o farolinho de Mil Fontes era de quinta ordem. Uhum. Mas este farol, na altura em que foi construído, se não estou enganado, era de segunda ordem. Uhum. Portanto, segunda pelo, menos ordem de terceira, já... pelo menos de terceira uhum. era os de seriam então de segunda uh, ordem? Sim, mas inicialmente também, possivelmente, terceira ordem. Eu agora não posso garantir esses, esses pormenores porque uh, a memória não me ajuda. Mas, mas, portanto, não eram faróis de primeira ordem, uh, mas eram faróis importantes. Uh, os faróis, frequentemente, também tinham sinais acústicos, uh, sinais sonoros, que uhum. permitiam... Uh, permitiam uh, e em dias ou noites de nevoeiro os, os marinheiros pudessem ouvir também as sirenes do, dos faróis não é? uhum. portanto era, era um complemento dos sinais luminosos uhum. e cada farol tinha a sua tinha a sua característica em termos em termos de sinais o farol do Cabo Sardão uh, tinha tinha e tem a seguinte característica dá três clarões uhum. depois seguidos depois para durante 15 segundos depois mais três clarões luz branca uhum. sempre luz branca e, e enfim aqui é mil fontes é possível ver se uhum. é possível ver se este farol em alguns sítios, em noites de lua em, em noite de lua nova se nós formos para algum para alguns sítios, por exemplo na, na ponta do farol de mil fontes uhum. nós olhamos para sul e vemos claramente uhum. o, o, o farol do cabo sardão com esses três com esses três clarões seguidos e depois com uma paragem. Portanto, cada farol tem o seu tipo de sinais. Uns têm três clarões, outros têm dois. Enfim, depende, uhum. portanto, do farol. E isso também é uma forma do, do, do, dos marinheiros à noite poderem saber em que zona é que estão. Porque reconhecem o farol que está... De, cujos portanto, sinais é, estão No ter. fundo, tem um código associado. Sim, sim. Uh, aqui o, o Marco diz que é morador ali na zona dos coitos e, e diz que dali se avista. É se avista é sempre, bairro. claro. Sim, eu tenho, tenho, tenho memória, talvez é alturas em que a vila era mais pequena e, e, e menos iluminada, se, se tínhamos melhor essa percepção da presença daquele farol. Agora, nesta fotografia, há pouco vimos a fotografia do lado da torre onde está o farol. Então, eu, eu podia... -te, que é, curiosamente, do lado... Eu podia -te para voltar, Sim, se for possível. Então vamos lá. Ora, cá estamos. Era a fotografia onde estávamos. Quando... Então, quando nós chegamos ao farol. Isto é o que nós vemos. É o que vemos. E portanto o que vemos é o seguinte. Vemos um edifício com vemos um edifício constituído por três corpos simétricos, portanto, um central, um bocado maior, um bocadinho uhum. maior, mais alto, e dois laterais, uhum. portanto, com uma, uma simetria muito clara, não é? uhum. e vemos uh, uh, adiante uma, uma torre, uma torre com o farol em cima. Uhum. Isto é o que nós vemos quando lá chegamos. Uhum. Portanto, a primeira coisa que nos apercebemos é que a torre do farol não está do lado do mar, do mar. mas está do lado de quem chega de terra. Uhum. Ora, passa, por, por favor, uh, para vermos a seguinte. O que é pode parecer estranho. E é estranho, e é estranho. de facto. Podes, uh, Pronto, isto é, então, a vista do lado é, do mar. Isto é a vista é. do lado do mar. Nós estamos a ver os mesmos três corpos. Portanto, esta mesma simetria... Uh, e, tam, e, e estamos a ver por trás o farol uhum. o que acontece é que uh, na altura isto deve ter dado um bocado, deve ter dado um bocado de conversa e enfim, alguma, uhum. alguma irritação, mas o que aconteceu foi o seguinte o projeto do farol do Cabo Sardão tem os seus alçados devidamente orientados, uhum. mas dois dos alçados não estão orientados. Não diz alçado norte, alçado sul. Isso uhum. do norte e sul até diz, mas o, o alçado poente e nascente não diz. Uhum. O alçado nascente diz alçado principal. Perdão, o alçado poente diz alçado principal, uhum. que era o alçado que deveria ser o alçado do mar para o lado do mar. Uhum. O alçado, hum, do, o, outro, o alçado do outro lado diz alçado posterior. O uhum. que essa é que acontece? A interpretação... Isto para os engenheiros da marinha era claro. O alçado uhum. principal é aquele que está do lado do mar. Um mar. Uhum. Para, o para o empreiteiro de Sequeiro, que foi a pessoa que foi o empreiteiro que ficou com a obra, para ele o alçado principal era o que dizia para o, para o caminho, para a, estrada, <risos> para a é? estrada. Porque o alçado posterior. O alçado posterior para ele era. era, era enfim, era o alçado. Era o alçado que saía para a barroca, não era. Uhum. E então o que acontece é que o homem virou o projeto ao contrário, 180 graus. E, portanto, o alçado principal, que devia ter ficado para o lado do mar, ficou para o lado da terra. Portanto, pode-se dizer que foi construído ao contrário. Foi construído ao contrário. Sim. Na altura, eu ainda cheguei a ver os, os, os projetos, o projeto que tinha várias plantas e alguém escreveu uh, uh, num, destes, num destes alçados, no alçado principal, que é o que tem, o, uhum. que é o que tem a, a torre uh, alguém escreveu à mão assim, a lápis, aqui é o mar e eu imagino o, o, o engenheiro da, da marinha muito irritado a falar com, com, o, com o empreiteiro que Construiu uh, a dizer que aqui é, aqui, aqui é o mar, ah, não é do outro lado. Bom. É claro, pode ser-se assim. Até aí o que é que aconteceu depois? Bom, não aconteceu nada de especial por um motivo. É que a torre é suficientemente alta uhum. e sobrepuja, quer dizer, enchede o alto da, do, da, do corpo principal, do corpo do meio que é o principal. Ah, continua, a conseguir conseguir, a a continua a conseguir desempenhar a função. Continuam uhum. a conseguir desempenhar a função. Portanto, apesar de ter sido construído ao contrário, apesar de se ter naturalmente provocado irritações e confusão e, na altura entre os engenheiros da Marinha e o empreiteiro que fez a construção, uh, a verdade é que eram duas culturas diferentes que lhe se opunham. A cultura do engenheiro da Marinha... Uhum. para que o mar é de e, o empreiteiro, de e o, o empreiteiro de sequeiro para quem a, a, a porta principal só pode ser uhum. só pode ser do uhum. lado Aquela do caminho, caminho do lado da estrada claro, ou do lado claro. da rua não pode ser uhum. não pode ser para a barroca do mar uhum. portanto foi essa e, e isto também teve a ver com outra coisa é que o facto de não haver caminhos não haver transportes fáceis uhum. quem viesse cá alguém algum engenheiro da marinha diria que que ir ao Odmira depois de lá, ir a cavalo ou, ou de Sim, carroça. A obra foi iniciada e concluída. concluída. <risos> e durante aquele período tinha que vir aqui alguém uhum. para, para, para fazer a vigilância, para fazer a fiscalização. E não deve ter vindo ninguém fazer a fiscalização. Uhum. Quando cá chegaram a obra estava acabada. Estava acabada. Uhum. Uh, e, não, e não veio ninguém porque era difícil vir. Não era facilmente. No entanto, é de notar, é de alguma forma surpreendente que, dado o isolamento da zona, sem qualquer via de comunicação, a forma como, como os materiais foram transportados para ali e os meios disponíveis naquela época, é de notar a qualidade da construção e a robustez sim, sim. da, da sim, construção. Sim. portanto Apesar do empreiteiro ter feito essa... Mas sabia trabalhar. <risos> mas sabia, sabia trabalhar. Era um empreiteiro de sequeiro, mas sabia trabalhar. Ele utilizou os materiais de forma que, enfim, criteriosa. Ele, ele aliás, tinha, tinha o projeto consigo, não é? Ele só não o orientou, foi bem. Uhum. Mas tinha o projeto consigo. Nós vemos aqui, neste caso, a torre, que está, portanto, está do, por trás do, do farol, e que devia estar do outro lado. Vemos a torre. A torre tem uma, umas que as pessoas que lá vão visitar vão, costumam ir lá acima ao farol ao farol propriamente dito uhum. que fica na parte superior, como se vê aquela parte vermelha com, com, a, com, as, com, as, com o vidro e, e há uma escada uma escada estreitinha com uma com uma, um corrimão em metal claro amarelo. É pena, é pena não termos aqui uma fotografia do interior. É verdade. Uh, embora, pronto, como, como, como disseste, é possível ir lá e, e visitar e ver. Eu creio que neste momento estão a fazer visitas às quartas-feiras. Eu pessoalmente já lá fui hum. muitas vezes, quer guiando visitas, quer... Uh... E tu falavas então num corrimão que está lá dentro, que é um está... corrimão em latão. Em ah. latão. Uhum. Um amarelo sempre muito polido, sempre muito amarelinho, uhum. sempre muito brilhante. Eu recordo-me que nas primeiras visitas que lá fiz, já há uns anos largos, os faroleiros uh, uh, faziam-nos sempre grandes, grandes recomendações para que ninguém, as pessoas que subiam essa escada, para que ninguém metesse a mão no corrimão. Era assim um pouco estranho uhum. não meter a mão no corrimão, mas era isso que nos pediam. Porquê? Porque a, a partir do momento em que se metia a mão no corrimão, uh, o corrimão depois a seguir oxidava. Uhum. E tinha que ser de novo, muito bem polido, e tudo aquilo era um problema e lembro-me até uma vez um conflito que houve não é? por causa dessa questão da mão no corrimão quando alguém, mesmo depois das, das recomendações se distraiu, se esqueceu e meteu a mão no corrimão Ora bem, o que nós vemos aqui é, é de facto a, a, a fachada o corpo central uh, que diz para que, que neste momento diz para, mar, e, uhum. diz para o mar e tem sobre a porta o azulejo com a identificação do farol, farol do Cabo Sardão. Esta, esta identificação devia estar do outro lado, não é? devia estar do lado do caminho, está virado para o mar. Para o mar. Portanto, está mais uma das provas de, de que o farol foi construído ao contrário. Enfim, hoje em dia isso não tem rigorosamente importância nenhuma, aliás, nunca teve, mas, mas, mas é uma curiosidade, mas é uma curiosidade que tem esta... Tem esta, tem esta explicação. Uh, o isolamento da região, o isolamento total. Não, uhum. não havia fiscalização pagando obra que se estava aqui a realizar, porque isto era isolado, não havia estradas, não havia uh, formas uh, de, de chegar aqui, a não ser a cavalo, de carroça, enfim, mesmo assim, uhum. era, preciso mesmo de... alguém, era preciso contratar alguém. Uhum. era Portanto, tudo, é, tudo era difícil. Uh, e por outro lado portanto, o isolamento por um lado e por outro lado, a, a existência de duas culturas que, de repente ficaram à frente a frente. Uhum. a cultura da quem tinha feito projetado uhum. o, o, o edifício do farol, o engenheiro uhum. da Marinha uhum. e por outro lado, o construtor que construiu efetivamente o edifício, o empreiteiro. Existem registros da construção deste. Uh, existem, faróis. eu ainda cheguei. Uh, a... Para pa, pa tentar perceber que, qual foi a, a quantidade de mão de obra usada. E... E, ex, existem registros. Uhum. Uh, eu, há uns anos largos, consultei alguns registros na direção de Faróis. Uhum. Uh, este, por exemplo, o projeto estava lá. Mas quando foi da, das comemorações do centésimo aniversário. Eu ainda contactei, porque, porque estava, tinha, tinham-me contactado a mim para ir fazer uma palestra no Farol, num dos dias, e eu ainda quis ter acesso a esses registros para tirar umas cópias e contactei, contactei para lá. E eles disseram que não encontravam esses projetos, esse, esse projeto que eu, que, eu, que eu procurava. Não sei se houve alguma alteração, uhum. se houve... Isto, muitas vezes, quando se mudam os arquivos, uhum. há, há papéis que Isto, se, a, a minha pergunta coloca. era, no fundo, para perceber se que tipo de mão de obra é que foi usada, se foi uh, mão de obra local, se, se vê alguma equipa especializada. E, para, vê, vê gente para, de fora. Gente fora, para além do empreiteiro, obviamente. Vê gente de fora, bem. Uhum. É, é possível que tivessem contratado algumas pessoas aqui, se, de, das pessoas para fazerem trabalhos não qualificados, mas vieram para Mas sendo que não que não, não, não morava ali ninguém, não é? Pois. Ou morava muito pouca gente ali. Eram uhum. umas, uma ou duas pessoas que moravam no monte, no monte de, do, do, do Cavaleiro, depois mais uma outra pessoa lá, uns quilómetros mais adiante. Portanto, era muito pouca gente. Mas mesmo que tivessem contratado uma ou outra pessoa por ali, eles de facto trouxeram em pedreiros. Portanto, trouxeram pessoas que, que, podiam, que podiam fazer a obra. Uhum. Uh, aliás notícias sobre um, do, um dos uma das pessoas que teve, esteve a dirigir a obra uh, que era de fora e andava por ali no, enfim, no, no, provavelmente no domingo quando a obra estava parada ele andava ali para a falésia e caiu, caiu da falésia abaixo e morreu portanto era um homem que, que estava muito habituado provavelmente a, a, a, enfim, a, a, a, a sítios que tinham aquelas aquelas falésias tão altas e, uhum. tão, e tão traiçoeiras acabou provavelmente por escorregar e ir para lá abaixo. Uhum. Eu não sei se queres fazer mais algum comentário. Esta emissão penso que foi um bocadinho mais curta do que as anteriores. Uh, a ideia era uh, perceber como é que se desenvolveu aqui o dito alumiamento uh, da costa, em que contexto é que isso é que isso se, se desenvolveu. No fundo, mais, mais uma vez, identificamos aqui, penso eu, uma. Parece-me a mim uma. uma uma tendência de, de uma certa discrepância um, relativamente ao tempo em que as coisas estavam a acontecer no resto da Europa e aqui, em Portugal. Era, porque, principalmente... Vamos lá ver, os, os faróis começaram a ser construídos já uh, uh, no, no, no, portanto, no, na segunda metade do século XIX, não é? Pois, pelo menos o, Sente que este, planos este farol em questão já foi no século XX. Pois, planos, os, precisamente, os planos os planos de alumiamento são do século XIX, da segunda metade do século XIX. Uhum. Portanto, são tardios, tendo em conta o que se passava lá fora. Lá fora, não em todo o lado. Estamos a falar lá fora, na Europa mais avançada, que era o uhum. caso da Europa do Norte, de Inglaterra, da Alemanha, desses uhum. países assim. Porque, enfim, noutros lugares, naturalmente, o alumiamento estaria também atrasado, como como cai em Portugal. Mas, depois, já agora, só dizer que este farol, naturalmente, de início, era a petróleo, e durante décadas foi a petróleo, mas, logo que houve possibilidades, passou a ser elétrico. elétrico. Uhum. Inicialmente, teve um, teve um, um gerador, e, e, posteriormente, foi ligado à rede, à, à rede de, de eletricidade. Eu vou só regressar a esta fotografia, um bocado para uh, perceber isto que nós acabámos de falar. É a data de, da construção uh, do farol de Sines, do farol de Sardão e do farolim uh, de de mil fontes. De mil fontes. Uh, não sei se tens mais algum, algum comentário que queiras, queiras acrescentar. Pois, isto que... é, se, se houver alguma questão que, a que eu possa responder, a que eu possa não, uh, não, Não, não temos, uh, não temos aqui questões. São questões que não temos agora, mas é claro que uh, há pessoas que acabam por ver isto uh, mais tarde e que podem, uh, aproveito para dizer, podem colocar essas questões e, e depois nós aproveitamos para responder na, na, no início da emissão seguinte. As questões, as questões podem ser colocadas na, na própria caixa de comentários do vídeo que fica disponível após o, aqui o encerramento do, do direto. Isto é um assunto, os faróis é um assunto muito específico uh, e ele, ele, ele, este, este tema é um tema complementar daquilo que nós já tratámos aqui, que foi, foi a questão da, da navegação. Uhum. Navegação que quer dizer, da, da, da, da pesca e sobretudo da navegação comercial dos navios que passavam aí na costa e que entravam eventualmente aqui no Rio Mira. Mas, mas claro que isto é um, é um assunto que, que, é um, que, é, que é muito específico. Eu queria só dizer que hoje em dia, farol, por exemplo, o farol do Cabo Sardão é um uhum. edifício que, que é considerado já um monumento, um uhum. edifício... Uh, que tem características do monumento. Ele é muito diferente de todas as outras casas que foram construídas ali naquela zona. É, é um tipo de arquitetura oficial, estatal, uhum. com determinadas características. E, portanto, hoje em dia ele é, ele é, é visitável, como disse. Eu suponho que é às quartas-feiras, não posso garantir. Isso é uma questão de quem quiser visitar, é uma questão de contactar o Farol. Uh, eu não sei se, se os faroleiros neste momento estão habilitados a, conto, a contar todas estas histórias que eu, que eu aqui conto, mas contam de certeza outras muy, com muito mais competência do uhum. que eu. Sobretudo a questão relacionada com, com os aspectos técnicos do farol. Uhum. Uma, da, um do, uma, das, da, de, uma das coisas que se faz normalmente, é, além de se entrar, entra-se normalmente numa digamos numa, numa numa grande sala de entrada onde estão expostas até algumas peças e depois o eh, eh, digamos eh, eh, o prato de resistência né? eh, eh, é o eh, lápis de resistência perdão lápis de resistência é é, é a subida à torre, a torre onde, claro. onde onde o faroleiro naturalmente explica como funciona como uhum. funciona o aparelho de iluminação uhum. Muito bem. Bom, e, e esta foi então mais uma emissão de história do Admira Livre Podcast. Uh, vamos continuar com as emissões de história e, e vamos uh, à mistura, uh, colocando aqui outras emissões que já são uh, habituais no Admira Livre Podcast. Com, às vezes com mais frequência, uh, uh, a frequência às vezes, quando é uh, maior, uh, significa que aqui o animador está tá de férias. férias. <risos> Quando é menor, significa que o volume de trabalho é maior e portanto não há tanta disponibilidade para fazer o podcast. Arrastamente estou então, a agradecer a todos aqueles que irão ver, os que aproveitaram e estiveram connosco em direto. E uma, uma boa noite a todos. Vou então voltar a passar o nosso genérico.